E aí, pessoal, tranquilo, agora a gente vai resolver a questão número 13 de 39 questões da prova da ESA de 82. A prova tá na descrição aí do, do nosso vídeo, beleza? E eu vou deixar o cardzinho aqui também, onde a gente vai abordar, é, que eu já abordei esse tema, esse tópico aqui no nosso canal, beleza? Falando de paralelismo. Fica aí que a gente vai iniciar mais uma olhinha. Bom, vamos lá, mostrar a questão aqui, ó, bem bacana, a questão tranquila, que ela diz o seguinte, ó, o valor de x na figura abaixo, sendo r e s, ó, pessoal, contém essa expressão aí, r, duas barrinhas e o s, quer dizer que as retas r e s são paralelas, tá? esse símbolo aqui significa paralelas. Beleza, pessoal? Então, ele diz o seguinte, ó, que R e S, vou até tentar desenhar aqui, ó, R e S, aqui estaria a reta R e aqui estaria a reta S, tem uma transversal cortando elas e aqui vai ter o ângulo né, que ele chamou ali de 5x e aqui o mesmo ângulo é, chamado ali de 3x mais 4, né, cujo valor é 3x mais 4 graus aqui. Pessoal, olha só. O, na aulinha lá de paralelismo, eu mostrei para vocês o seguinte: que esse ângulo 3x mais 4 ele é correspondente a esse ângulo aqui. Ó. Uma forma bacana de se resolver essa questão é eu enxergando isso. Então, se aqui também é 3x mais 4, e outra coisa bacana é que a soma desses dois ângulos aqui ó, é 180, então eu posso dizer que 5x mais 3x mais 4 graus. É igual a 180 graus. Olha só que bacana. Então, eu tenho aqui que o valor de 5x mais 3x é 8x. Vai ser igual a quem? A 180 menos 74, que é 176. Dividindo aí 176 por 8, a gente vai ter quem aqui? Ó? 2 vezes 8 é 16, desce 1. 16 mais 2 de novo, o resto é zero, uma divisão exata, né? 176 graus, x vai ser quem, pessoal? Vai ser 22 graus. Olha só que bacana, alternativa C aqui, ó. Deixa eu mostrar para ver se tá certo. O resultado aí seria a letra C. Excelente, pessoal. Se você quiser aí, ó, né? É, se vocês quiserem, né? É, ter acesso a essas questões, não só as questões da prova, que eu vou deixar aí na, na descrição do vídeo, mas também ter o banco de questões da prova da ESA. Eu tô, tô alimentando também com as provas da ESPEX. aí vai ser para um outro pessoal, eu vou, eu vou, eu vou é, liberar ela para vocês. Vocês podem ser ser membro do canal, tá aí no, no, no vídeo, você vai ver aí, seja membro, né? Você pode pagar uma taxinha de 6,99 e ter acesso a todas as provas da ESA desde 82. Tranquilo? A gente se vê aí na próxima aula. Valeu!